Mas... Ai ai ai ai ai ai ai ai de ai hora. ai ai é, viu? O ai ai ai ai ai fazer de ai hora. Ué, eu? Bom, ai vamos entrar ai <risos> eu ai ai ai ai ai ai ai ai tá calma tá? Calma. <risos> Bom dia, estranha! estranha! Pau! E aí, Brasil? Tava com o da gente? Não tava, só falta... <risos> só, só uma semana, né? Ah. Bom, gente, tudo voltou ao normal. Estamos trabalhando igual uma louca. Sim, muito. E o... essa semana quase não teve vídeo, faltou, né? Por isso. Mas é. ficou gente fofo tá o vídeo, ficou fofo. Ficou, ficou né? Ficou bem fofinho. Parabéns, assim. gordinha, parabéns. Tá lá, ela caprichou, oh, oh. ela caprichou, eu vi em casa legal, né? cuidando da minha gatinha, que isso. você sabe que ela ficou doente. Foi isso. por isso motivo. E aí, essa semana a gente filmou igual os malucos de novo. Estamos ainda, né? É, hoje é sexta-feira, daqui dois dias vocês vão estar vendo esse vídeo. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer hoje corrindinha? Só pra galera dar um, né? Olhar nossa carinha de novo, não ficar com muita saudade. A gente tá maquiado com essa cara de palhaça o dia inteiro. Começamos a filmar hoje. Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã. Agora são dez horas da noite. E tá longe de acabar. Mas a make ainda tá boa, ó. É, tá legal. Né? Tá bem certinho. Tá, mais ou menos. Né? A gente está arrasada. A gente tá arrasada. Dá pra fritar um ovo na minha <risos> testa, gente, tanto o que tem. Mas enfim, tamo aqui. E aproveitando o incêndio, que a gente tá bem cagadona a gente resolveu fazer um vídeo tirando a maquiagem dessa Exatamente. vez. Ótimo! E aí, você tem um negocinho novo aí, né? Eu tenho dois produtos novos. Essa loção de limpeza da Maria da Selva, os nomes? Maria, Maria da, da Selva. Selva. Bem etilele, né, gente. <risos> Mas eu acho que ela é bem funcional. Vamos testar é. agora. E é da Cativa, que é vegana, que a gente, que a gente ama. já conhece nesse canal aqui. E isso é um, né, que é. a gente vai usar. A gente vai tirar a maquiagem com esse produto. Sim. Depois a gente vai jogar uma água termal que a gente ama. É que as minhas Que é a, que a mais ama. É. Que é da Bioarte, que da a gente Bioarte. ama de paixão. E na sequência, vamos testar um anti-porosidade. Da Quintal. Tá aparecendo diz, bastante aí na mídia, né? né. E diz que é babado, fecha poros. Vamos começar logo, que a gente tá com pressa eu tem que trabalhar, gente, pelo amor de Deus! Só se for agora! Vem, vem, vem, vem, vem! vem. Ah! Ai. <risos> Viado! Jatada tá quente, jatada! Tá para! É jatada, tá, senão não sai. Viado! Mas tá minha... cheio de maquiagem. A gente tá péssimo de maquiagem. Põe na cara. Eu vou pôr na sua fuça. Não, não Eu tô todo tá. cagado. Pede ajuda. A bicha piora. Caralho, velho. <risos> Vai, enfia na cara. Enfia na cara. Enfia <risos> na cara. Um desejado. Um, Ai, que gelado. Eu Mas eu cara. vou tirar essa e vou fazer outra. Porque eu não... <risos> o dia não Mas acabou. Mas ó, tá resolvendo. Ó, com. Gente, saiu tudo de um só. Com um coisinha. Eu falei. Com um jatinho assim, ó nesse tanto aqui, ó. Passa. Ela é ótima, gente. Ai! Tá uma sim. jatada quente na cara da Isa! Ai, Eza. creda! Precisa Pente ser pornô, não, né? Precisa ser pornô, gente? <risos> que horror! eu com minhas Eminem que estão aqui, Camila e Ana, tudo bem. Gente, assim. vocês querem dar um oi? Dá então... Ah, nossa! Tô comendo ah, a Realmente… Olha aqui. A gente tá na... com a luz oh. do camarim aqui, então a gente tá se olhando. Ai, que delícia. uff adoro. Mas, ó, é bem funcional. E ele dá um refresh. Total refresh, tá ótimo. Vai, um, dois e. um, dois Vamos ficar fazendo isso pra sempre? <risos> Gente, que maravilha essa água! Ai, Ai, cadê os eu... moleques? Não trouxemos hoje. Ai, que vergonha! Acho que ainda falta é lá no olho, porque entra um pouquinho. A <risos> <risos> Eu tô sem escola, <risos> Olha! Ela. Camila Anjos representou! Deu o nome! Deu o nome! Aksinou. Aksinou. Ai, eu adoro! Argueixa realidade! Muito bom, muito bom. Ai, gente, povo, que sensação dos Não, gostoso mesmo, né? Eu tava precisando, real. Ai, né? gente, mas a gente tira a maquiagem com uma cara derrotada, né? <risos> Mas vamos fazer outro rapidinho. Não, tal... Vamos ver se isso aqui Aceita. fecha os poros e se resolve alguma coisa. Então, a terceira etapa da nossa limpeza é o anti-porosidade da Quintal. Ai, deixa eu falar um pouco dele. Lógico. Vamos ler o que tá escrito aqui, ó. Ele é para peles mistas e ele é um redutor de poros, né. Uhum, uhum, uhum. Nanotecnologia! Gosto! Ele é um hidratante e um finalizador também. Gosto. Um pump? Um pump. Isso, isso. Ó, gostoso. Iu. Iu. Aí como que faz? Eu ponho assim. E mais da batidinha ou esfrega? Não, esse aqui eu gosto de fazer assim, ó. Esfreguinha. É, esfreguinha. É. Movimentos é. circulares para cima. Sempre levantando Sempre sua pele, levantando. tá, gente? Sempre a joga pele. o bagulho pra, ó. Ai, ah, é, tá. gente. Não vamos fazer choxa tá. de ó. É para cá. É, tá, não puxa os bagulho pra baixo, que é o papai do céu ouve, viu? <risos> Só pra Ó, virar. Que é bom. Ó, ó. Ó, ó. Puxa, Ai, que delícia. Puxa, ó, ó. Puxa. ó. Gente, Ora! essa é a minha assistente Barbies, manda um beijo pra Oi, sua Ursa. Orça. Beijo pra vocês <risos> fãs. Como é o nome da fanbase de vocês? Ursolinas. <risos> Você oh, assiste lá domingo, tá? Oh, e pega essas dicas da senhora. E agora vai trabalhar. <risos> Mas calma, é o seguinte. Mas eu achei que... Deu. Vamos ver o resultado agora. O a câmera tá lendo, entendeu? Eu achei que ficou... A, a textura ficou bem A só. textura ficou incrível. Ah. Hidratação profunda. Ah. E com certeza deve estar com os poros mais fechados. E a pele mais igualada. Tenho certeza disso. A tua ficou bem, bem legal. Apesar de estar tá, tipo sem nada de maquiagem. Tá tipo uma pele bonita. Entendeu? Ai, ah, gente. É Também... Tá eu tô sentindo. Ela, ela tá com uma cara bem naturalzinha, assim. Se bem que tá, né? Não tem nada na minha cara agora. <risos> Mas, ah, sei lá, tá uma belezinha. Eu queria isso, eu não queria mais maquiagem. exausta hoje. Ah, eu não sei se eu vou fazer é mais desasta. pele. Eu não sei se eu vou fazer mais pele, mas acho que um delineadorzinho eu vou pôr de novo <risos> <risos> é, Eu fiz três maquiagens hoje, já. Teve delineador, é. teve pon... ontem foi pontinhos. Ontem foi pontinhos. Ontem foi botilismo hoje foi delineador. No meio da tarde, a gente fez uma coisa meio rave. Ah, euforia, pele, euforia. Né? euforia, euforia. Euforia. Euforias idosas. Cara, foda, né, todo Merda? mundo. Fala Elizinha. só nessa série, ah, euforia. Falando isso, a gente tem que fazer de novo um vídeo de Netflix, né. Que foi um sucesso. Arrasando, uh -huh. E agora Falou tem um monte de séries das novas. Falando das tão... séries novas e tudo mais. E a segunda mais, né? temporada das que a gente já viu. É verdade. E, que tem, que já tem Vários, vários Então, estão tipo, bombando a segunda temporada que, assim. É legal comentar, né? Ai, saudade é. de vocês que eu tava… Voltou, gente. Tá aí, ó. Vazou, ele não quebra. Tá de volta. Tá bom? Gente, esse é mais um Ai, fim de vídeo. Gostoso. Como todo fim de vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no canal! Se você é novo aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho aí. Depois aperta lá em todos, pra você receber todas as notificações. Aperta a gente. Isso, não se esquece do nosso. Soquinho da Elza. Soquinho do like, que a gente ama. Fica <risos> animadinho quando vocês dão like. A gente vê que vocês estão gostando, né, gente. E o YouTube também vê que vocês estão gostando quando você põe like. Sim, sim. Aí, se você não põe like, ele não, não avisa muito da gente. Se você põe sim. like, ele vê que você tá gostando. Claro, né? ele vai atrás de vocês e da gente. redes sociais do canal, Instagram e Facebook, As ursa, a... sem, s. sem S. Sem S, é, é, é bem, isso é asursa. Asursa. <risos> e, <risos> as e as redes pessoais, pessoais né. né? Que nada mais da menos que… Eu, eu, eu Zanquinha… E o Maciel. Maciel, Otávio. -a. Maci -a, a gente falou errado isso, si, a vida a inteira. E vamos continuar, já tem um é clássico. É clássico, clássico, porque a gente fala errado, mas tá escrito É certo. Exatamente. Então, lê, faz o que Don't você call. lê, não faz o que você fala, <risos> vale, tá? Até, o... Até o dia de domingo! Até o próximo domingo, fiquem bem e arrasem! Mua. Tchau! They got them for love